Bastante de Snow Vale. E gosto também do. Orion Hig. Orion Hig plataforma de.. Plataforma de óleo. Ó, oh, tem uma torrentezinha aqui marota. Orion Hig gosta de Juke Flare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 Vou jogando aí poxa meus tempos de lan house era tão bom cara